muitas pessoas precisam acordar cedo para trabalhar já ouvi uma pessoa dizer que precisava sair de casa 4 e meia da madrugada Imagino a bagunça no relógio biológico de um concurseiro que estuda e trabalha aliás quero parabenizar você que estuda e trabalha conciliar estudos e trabalho é um grande desafio se você estuda e trabalha, deve sentir muito sono, cansaço, procrastinação, falta de tempo, entre outros obstáculos a vencer. Como conciliar estudos e trabalho sem prejudicar nenhuma dessas atividades? Como se organizar no horário de verão para manter sua motivação e garantir os melhores resultados? Tenho uma ótima dica para você aprender a montar seu plano de estudos. Principalmente agora, que esse horário de verão vai mexer com seu relógio biológico. Faça o download do um e-book gratuito, escrito pelo professor Renato Alves. Plano de estudos para quem estuda e trabalha. Acesse bit.do.com.br